Olá, e vou até para vos fazer uma grande, ímpar, da Se vocês querem ver esta semana bons editados, sabem o que é que bons editados, bons vídeos, vai ver. Sim, Porque essa esta semana que o que eu já prometi há muito tempo. Acho que ainda é rápido e já consegui fazer. Vou fazer uma série só com uma pessoa que sou eu e vou fazer várias pessoas. É difícil? É. Mas eu sei muito representar, então... Vou ter as férias, eu prometi que ia fazer vlog, não chegar, porque, não, como o meu primeiro ano, o férias em canal de YouTube, eu não quero muito mostrar, mas para uma despesa, se calhar vou vos dar uma despesa, se calhar se tem de vir, se calhar essa despesa vai, se calhar, eu acho muito que sim. É só para ver, não é? Ah, e hoje começa quando eu lançar este vídeo, são quantas horas? 17 h 37, às 21, está a série 2. Então, vemos!